Olá todo mundo, vamos falar dos meus irmãos, quem são os meus irmãos em Cristo? Será que você católico, evangélico, protestante, ateu, agnóstico, quem crê em Jesus, quem não crê em Jesus, será que você é meu irmão? Será que eu considero você meu irmão? Antes de começar, antes da gente continuar, curte aí, comenta, compartilha, é, se inscreve no canal, deixa o joinha. É, se no final você não gostar, aí você dá um dislike ou comenta alguma coisa dizendo que você não gostou, beleza? É, algum tempo atrás, eu li é, lá no livro de Hebreus 2, 11. Hebreus fica no Novo Testamento, certo? Hebreus 2, 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Quando eu vi esse texto, eu disse assim: Ah, Jesus chama todo mundo de irmão, como é que, que negócio é esse? Eu ouvi falar aqui que só é irmão quem é quem é crente. <risos> só, eu vi aqui só, que é irmão que só quem pertence à igreja evangélica, de preferência. É, aí os católicos só chamam de irmão quem é católico, e outros só chamam de irmão quem é daquele grupo. Eu digo, não, não Jesus está dizendo que todo mundo é irmão dele, então eu sou irmão dele também. E todos os outros também são. Aí comecei, fiquei com aquilo na cabeça e fui começando a, a pensar e a falar daquele jeito. né? Ah, Jesus que é Jesus, que é Deus, está dizendo que é, mesmo o cara que não crê nele é irmão dele, como é que eu vou fazer aqui? E eu não entendi nada, fui, fui, fui fazendo foi andando, certo? Aqui eu vou botar um gráfico, certo? Aqui, ó. Esse gráfico aqui. Tá beleza? Aí pra você, ó. Aqui, mais ou menos, Ó. Eu vou estar tá falando como é que funciona esse gráfico aqui, tá? Por que que todos vocês são meus irmãos? E por que que eu sou irmão de vocês? Certo? Eu vou estar tá mostrando aí. Então, segura aí eu vou estar comentando sobre esse gráfico, tá bom? E vou estar mostrando os textos de onde eu tirei isso aí. Captou? Beleza? Combinado? Vamos lá. 1 João 2, 9 até 11. 1 João, é, Novo Testamento também. É, 2, capítulo 2, do 9 até o 11. Então, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está na luz? Aquele que odeia a seu irmão está em trevas ou nas trevas e anda em trevas ou nas trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos vamos agora para o 3.14 3.14 1 João 3.14 o que é que diz lá? nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos olha, passamos da morte para a vida, por porque, porque que? porque eu sei que eu passei da morte para a vida? porque eu amo os irmãos quem não ama a seu irmão permanece na morte. Eu, eu, eu Tem outro versículo aqui que é o seguinte. É, o 3,9 diz o seguinte. É, aliás, 3,10. Misto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça. E não ama a seu irmão não é de Deus, vamos lá para o 4:20, 1 João 4:20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Seguinte, meu irmão católico, meu irmão evangélico, meu irmão que é irmão do meu sangue, meu irmão que é, não é irmão de sangue, meu irmão que crê em Jesus Cristo, meu irmão que não crê em Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que todos vocês são meu irmão, independente se vocês creem em Jesus Cristo ou não. Independente se vocês estão é, entendendo o que eu estou falando ou não. Certo? Então, aqui ó, o gráfico de novo, certo? O gráfico aqui de novo. No retângulo de cima, luz. No retângulo de baixo, trevas. No retângulo de cima, um justo qualquer, letra A. Ele ama a mim, que estou na letra B. Ama a mim, que estou na letra B. E eu sou irmão dele. Ainda que ele não queira, isso não depende do amor dele. Não depende da condição da letra A, do, do justo. Não depende da minha condição. Não depende é, do lugar que eu tô nem do lugar que ele está. Ele, é, eu sou irmão dele porque Jesus disse isso. Porque Jesus é, é, falou, quer dizer, na Bíblia está escrito isso. Um outro dia eu vou falar sobre isso, sobre como é que como é que é essa questão de irmãos, certo? Então, quando eu estou aqui nas trevas, o, o, o justo qualquer que está lá na luz, ele me ama. Independente se eu tô nas trevas ou não. Se um dia eu for para a luz, lá a letra B ali, eu, de B lá na luz. É, porque quando Jesus quando Jesus veio e morreu na Clara cruz, o que, que aconteceu comigo? Ele me levou para morrer juntamente com ele. Então, eu estava nas trevas, estava nas trevas e... Fui retirado das trevas, morri lá nas trevas e, e nasci de novo na luz agora. Agora eu estou no mesmo lugar que o ar, entendeu? Agora eu posso amar o ar também, eu posso amar o outro, outro justo qualquer. Mas agora eu posso amar também o pecador que ficou lá nas trevas. Eu posso amar qualquer um que está lá nas trevas. Assim como o, o justo que já estava na luz me amava quando eu estava lá nas trevas, eu posso amar qualquer um agora. Por quê? Por causa de Jesus. Ele me tirou, Deus me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E agora, na luz, eu posso amar. Amo ama o meu irmão que está na luz e amo o meu irmão que ficou lá nas trevas. Aí agora, qual é a minha função? Orar pelo meu irmão que está lá nas trevas. Pode ser qualquer um, católico, espírita, estando na luz, estando nas trevas. Então meu irmão é todos eles, são todos eles. Lula, Dilma, Bolsonaro, <risos> é, comunista, não comunista, revolucionário, é, conservador, todo mundo. Não existe isso, não é qualquer um, tá bom? Se você gostou, dá o um joinha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo. É, só vamos estar falando sobre outros assuntos depois, tá bom? É, se não gostou, dá dislike. Não esqueça de clicar no sininho aí e vamos que vamos. Fui, valeu.